Ei, e aí, E aí, galera do Facebook do Esporte Interativo. Muito bom dia a todos. Estou aqui no campo anexo de São Januário. Treino rolando aqui ao vivo. Na verdade, o treino chegou ao fim. Agora vai rolar só a parte de finalização. O técnico Zé Ricardo, como sempre, em cima dos jogadores, passando muita informação a todo momento. Teve um treino tático agora há pouco. Ele estava montando algumas jogadas ensaiadas com jogadores, principalmente pensando na finalização do Andrés Rios e também do Wagner. Isso que aconteceu agora há pouco aqui nesse campo anexo de São Januário, um treino com um campo reduzido. Né? O espaço desse campo aqui não é igual ao do campo principal, então ele usa só partes do campo para fazer esse tipo de treinamento. Nesse momento, os jogadores estão se preparando para fazer o treino de finalização. Lembrando que o time está se preparando para um jogo importantíssimo da próxima quarta-feira que é o jogo de volta contra a Universidade de Concepcion. No jogo de ida, na última quarta-feira, o Vasco venceu por 4 a 0. E agora pode perder por até três gols de diferença, que mesmo assim avança para a terceira fase da pré-libertadores. Daqui a pouquinho, Thiago Galhardo vai falar na coletiva de imprensa. então Acho que a gente pode seguir aqui, ó. vou passando mais informações para vocês, a gente vai vendo essa parte final do treino, depois a gente segue direto para a coletiva do Thiago Galhardo, que foi uma grande surpresa nesses dois últimos jogos. O técnico Zé Ricardo elogiou muito o jogador na última coletiva de imprensa, depois do jogo contra o Volta Redonda. Ele foi bem, ele entrou no jogo de ida contra a Universidade de Concepción, deu uma assistência e ontem fez o primeiro gol com a camisa do Vasco da Gama. Meia, que pode também fazer o papel aí de substituto do Meia Nenê, assim como o Evander está fazendo nesse momento, ou então entrar no lugar do Wagner, do Paulinho, enfim. Tem algumas possibilidades para o Thiago Galhardo. E ele vem agradando bastante a comissão técnica do Vasco da Gama. Bom, vamos ver aqui, vou dar uma olhadinha. Está aí Andrés Rios tentando finalizar de cabeça. Pikachu no cruzamento. Aí o Evander agora... E está caindo uma chuvinha aqui no Rio de Janeiro, mesmo no meio do verão, que estava muito quente agora. Agora o Paulinho que vai fazer o cruzamento. Paulinho que parece que está com o olho menos roxo agora. Ele levou uma cotovelada no primeiro jogo contra a Universidade de Concepción. E olha como o Zé Ricardo fala a todo momento. É um técnico muito participativo nos treinamentos. E uma curiosidade é que o Henrique pediu para fazer parte desse, desse treinamento, ele estava até dispensado dessa parte, ele pediu para fazer alguns cruzamentos também, querendo participar mais do treino de hoje. Já consegui aqui abrir o Facebook para ver as perguntas de vocês. É, ó, a galera aqui perguntando do foco na Libertadores, é exatamente isso. Esse é o pensamento do Vasco da Gama nesse momento. Lembrando que ontem o Vasco venceu o Volta Redonda no último jogo da fase de grupos da Taça Guanabara, Taça Guanabara mesmo. Venceu por 3 a 1, um jogo que o Vasco dominou a partida, principalmente no primeiro tempo. Teve um pouquinho de pressão do Volta Redonda no início do segundo tempo, mas o Vasco novamente dominou o jogo na, no final da segunda etapa. O Vasco teve uma vitória muito consistente, mas não foi suficiente para avançar para a semifinal da Taça Guanabara. O time acabou sendo eliminado porque o Bangu venceu a Cabo Friense. Olha que golaço do Paulinho. O Bangu acabou vencendo, acabou a frente. o técnico Zé Ricardo até disse que gostaria de ter avançado para a semifinal, porque com mais jogos ele consegue fazer um tipo de treinamento diferente com jogadores, que só jogo dá, que é mais ritmo de jogo, mas ao mesmo tempo ele tenta enxergar pelo lado positivo. Sendo eliminado da Taça Guanabara, ele vai ter mais tempo para focar na Libertadores agora, vai ter praticamente todo mês de fevereiro para focar só na Libertadores, é claro, passando pela Universidade de Concepcion. E também ele falou que agora ele tem mais jogadores à disposição para fazer um treino forte pensando nesses jogos da Libertadores. Que antes ele dividiu o elenco, ontem entrou em campo um elenco praticamente todo reserva, muito alternativo, só o Martin Silva de titular e agora ele tem todos os jogadores para fazer todo esse trabalho específico focando na Libertadores. Lembrando que ontem estrearam o zagueiro Erley o lateral esquerdo Fabrício, e o Hugo Borges também, menino que subiu da base para o profissional no início desse, desse ano. O Thiago Galhardo fez o primeiro gol dele com a camisa do Vasco e o Bruno Concendei fez o primeiro gol no profissional dele. Então foi um, um jogo um, muito positivo para o Vasco da gama. Hugo Borges tem quantos anos? 20 anos. 20 anos. Ele até postou nas redes sociais que ele estava muito feliz com a estreia dele pelo profissional. Garoto promissor também do Vasco da Gama, que tem a base muito forte. Aí jogada entre Wagner e Andrés Rios. Técnica Zé Ricardo falando que não tem receita de bolo, que tem que achar a melhor estratégia ali no momento golaço do Paulo Vitor tabela ali com o Evander Paulo Vitor que ontem entrou também no jogo contra o Volta Redonda no segundo tempo Zé acabou de dar uma bronca no João que errou o passe e agora é Paulinho ah, Paulinho acelerou muito ali o passe para o Andrés Legal acompanhar esse treino de pertinho, fazia tempo né, que a gente não viu os treinos do Vasco, agora isso está virando mais frequente. Ano passado isso foi raríssimo, foram só dois treinos abertos. Esse ano a gente já conseguiu ver alguns treinamentos e agora a gente vendo esse treino de finalização com muita vontade dos jogadores, sabendo da importância desse jogo da próxima quarta-feira. E olha, o Zé Ricardo só falta jogar junto, de tanto que ele participa acabou a bronca no Hugo que perdeu o gol, falou não pode perder um gol desse Hugo e aqui a gente consegue ouvir tudo do treino tem gente aqui, Naldinho costa pedindo riachos no lugar do Rio, mas olha o Riachos ontem perdeu um gol na cara, assim bem difícil de perder aquele gol não foi uma noite muito feliz pro e acho que foi uma boa tentativa do Evander para o Paulinho, mas acabou ficando um pouco curto. Uh, uh, uh. Vai, rápido, tá Vai dar Zé Ricardo agora reclamando que a bola ficou um pouquinho lenta, ele pediu uma bola um pouquinho mais rápida do Hugo. E aí Paulo Vitor em campo, Paulo Vitor é muito rápido. Passando para o Andrés, ficou... Ele acabou de pedir uma bola mais raquetada. Essas são as palavras do técnico Zé Ricardo. Aí o Evandro que tem um chute muito forte de fora da área. Nos no jogos bem fazendo diferença. E a gente vê que aqui no treino também é bem eficiente. Aí Paulinho. Zé agora elogiou o Hugo, mesmo perdendo o gol mais uma vez. Vamos lá. Chuvinha, né? Jogadores, lembrando, treinando debaixo de chuva aqui no Rio de Janeiro. Não tem essa, não. Todos com muita vontade, sabendo que não tem nada ganho, né? Eles podem perder por até três gols na próxima partida, mas eles falam muito que futebol, tudo pode acontecer, então eles não querem ter esse discurso de já está tudo garantido. A Evander não foi feliz nessa finalização, com o cruzamento do Henrique dessa vez. Zé Ricardo pedindo um gran finale para fechar o treino de hoje. aí O Wagner foi elogiado pelo treinador mesmo não fazendo gol. Vamos lá, Paulo Vitor e Andrés Nios. Uh, na trave. E o Evander chegou para pegar o rebote e foi defendido. Boa saída do goleiro. E segue o treino aqui debaixo de baixo, uma chuvinha, uma garoa aqui no Rio de Janeiro, Paulinho, matou no peito. Segue para armar a jogada. Aí o Zé Ricardo elogiando o goleiro Gabriel também. Tentou evitar esse gol. Aí o João fazendo gol. Zé Ricardo pediu para os jogadores se aproximarem, com a bola para frente, para finalizar. Tentar escutar o que ele vai pedir. Aí, golaço. Evander olhou para um lado, chutou para o outro, foi com categoria esse. André Arcis pegou mal na bola, mas estava ali inteiro para finalizar. Segue o treino do Vasco antes desse jogo decisivo contra o Universidade de Concepcion. Quarta-feira, lembrando que vamos ter casa cheia aqui em São Januário. Mais de 11 mil ingressos já foram vendidos. Provavelmente agora até mais. Essa parcial foi no final da semana passada. Mas ainda tem ingressos à venda. Se você quiser comprar seu ingresso, corre para cá, para São Januário. Na sede Náutica da Lagoa também está vendendo ingresso. Agora era uma, um ponto de venda na Zona Sul, que era um pedido antigo dos torcedores. As arquibancadas são todas pintadinhas, prontas para esse jogo muito importante para a equipe nessa temporada. Acho que os jogos, cada jogo da Libertadores vai se tornando o jogo mais importante do Vasco na temporada. Vai ser lá na sala, então. De... Vamos, então, ter que preparar aqui a câmera para... E para a sala dos beneméritos aqui de São Januário, onde vai ser a coletiva de imprensa do Thiago Galhardo. Então, galera, vou ter que ficar por aqui porque vou ter que desligar a câmera e ir para lá. Então... Mas fica ligado aqui no Facebook do Esporte Interativo, porque já já a gente vai mostrar a coletiva de imprensa do Thiago Galhardo, tá certo? Beijo, gente. Obrigada pela participação.